Recentemente, em alguns canais grandes de comunicação, como a UOL, está proliferando um novo golpe na praça, chamado golpe do cheiro. Um golpe que atinge os passageiros em um contexto geral, mas principalmente as do sexo feminino, fazendo com que as mesmas fiquem desacordadas para que o então motorista possa abusá-las. É complicado, né? Bom, eu, Lucas, do canal Uber Acima da Média, resolvi buscar todas as informações possíveis sobre esse caso e trazer para você informações verídicas sobre esses possíveis golpes e como eles são aplicados. Então, se você gosta de conteúdo como esse, assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. Olha, neste lindo dia de domingo, ao acordar, me deparo com uma matéria, meu, muito estranha no site da UOL. Com uma notícia, com um título bem, mas bem chamativo mesmo, chamado Golpe dos Cheiro. Passageiros denunciam nova armadilha contra mulheres que pegam Uber. Olha, eu de imediato já pensei. Mais uma fake para degrenir o pobre trabalhador que já sofre com as políticas ridículas do aplicativo e as altas dos combustíveis. Então, eu resolvi ler essa matéria completa e, pasmem, foi tanta, mas tanta baboseira mesmo que eu li nessa matéria que eu vi no canal da UOL, que eu tive que pesquisar a fundo e descobrir até onde isso era verdade. Mas primeiro, deixa eu te explicar aqui, resumir o que seria esse tal de golpe do cheiro. Bom, de acordo com as pesquisas que eu fiz, eu vi que as passageiras mulheres denunciam que os motoristas vão até o local para buscar ali a passageira, e ao adentrar no veículo, essas passageiras sentem um cheiro diferente, e após alguns minutos, elas sentem as vias respiratórias queimarem, e também sentem umas tonturas, umas onzuras de imediato, após, sei lá, uns 5 minutos dentro do carro, o que fazem com que elas queiram sair do carro de imediato, e assim o motorista para o carro, elas saem do carro, tudo, conforme os relatos dessas passageiras. O que eu achei impressionante é que nenhum desses casos que eu vi sobre esse possível golpe, eles foram concluídos. As passageiras falando que, sei lá, foram abusadas, ou sei lá, de repente desmaiaram dentro do carro e acordaram, sei lá, de repente numa estrada, num algum local, abusadas. Não, nenhum desses casos que eu vi, eu vi passageiras falando que foram Concluído esse golpe, sabe? Que foi realmente abusada. E o engraçado é que de acordo com esses portais de notícias que estão divulgando esse possível golpe, o produto possivelmente usado é o éter étnico, que fora praticamente borrifado nos assentos dos passageiros ou nas saídas de ar do carro. Aí você deve estar se perguntando, pô, como os passageiros são afetados pelo cheiro e o motorista não é afetado? Pois bem, de acordo também com esses portais, se o motorista usar uma máscara N95 ou PFF2, eles estarão protegidos do gás que é exalado pelo éter. Estranho, né? Pesquisando bem sobre essas máscaras, é possível constatar em qualquer local do Google, em qualquer site de pesquisa, que elas têm proteção de 95% contra partículas que estão, se encontram no ar, se bem posicionadas no rosto, e são ineficazes contra gases ou vapores, o que descarta a possibilidade do motorista se proteger ao ficar muito tempo exposto ao gás exalado pelo éter, principalmente em um ambiente fechado. Né? Se o motorista mal intencionado quisesse aplicar, sei lá, o produto no banco do carro, o mesmo evaporaria e aqui dentro criaria uma câmera de gás e todos dentro do carro, mesmo com máscara, seriam afetados. Mas de acordo com os poucos relatos que eu pude analisar, nenhum deles falaram que o motorista estava com essas máscaras mais protegidas e nenhum deles fala que o motorista teve o mesmo sintoma, então é meio estranho, né? O que não dá para entender mesmo é como o motorista não é afetado, mesmo, sei lá, se ele colocasse algodão nas narinas, o vapor gerado pelo éter, muito tempo em um local fechado, afetaria sim o motorista. Aí fica a dúvida, será que o gás gerado pelo éter só funciona nos passageiros e todo tipo de motorista que se inscreve para trabalhar nos aplicativos ganha uma certa imunidade a gases? deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber o que, que você acha sobre esses casos estranhos. Mas espera aí, o vídeo não acabou ainda, eu apurei três casos recentes sobre esse tipo de denúncia, primeiro de uma fotógrafa no dia 11 de 5 de 2022 aqui em São Paulo, tanto que foi a primeira que eu escolhi para o que é de São Paulo mesmo, olha, ela alega que o motorista usou algum produto químico no ar e que foi dopada pelo mesmo de acordo com ela, ela falou o seguinte ele andou mais ou menos 2 km quando chegou perto da rua Domingos de Moraes ele parou ali no farol ele olhou ali para trás fechou o vidro dele e diz ela que começou a sentir um cheiro forte cada vez mais forte foi tudo muito rápido e ela começou a ficar tonta só para constar essa passageira diz claramente que a janela dela não estava trancada. Ela abriu a mesma e notou que tinha um caminhão estranho do lado. Provavelmente o motorista fechou as janelas devido ao cheiro estranho que ele sentiu no ar. Mas mesmo assim a fotógrafa solicitou que parasse o carro. Assim o motorista parou e a passageira desembarcou. Ela reportou a 99 o ocorrido que analisou o caso. E notou que o motorista tinha milhares de viagens no aplicativo e foi a primeira vez que ele teve uma denúncia desse tipo. O que prova, o motorista era inocente, não tinha nada a ver com o golpe. Assim também, ocorreu com uma passageira identificada como Evelyn em Rio Grande do Sul, no dia 26 de 2 de 2022. Eu particularmente acho que esse foi o estopim, aquilo que fez com que esse monte de passageiras que agora estão denunciando esse tipo de golpe, que é através do relato dessa tal de Evelyn, que agora está essa tal palhaçada de passageiras querendo ganhar fama através de um pobre trabalhador. Ela disse em seu relato que o um motorista como forma de ganhar um extra, vendia aromatizantes no veículo, diz ela que o motorista, para ofertar o produto, pediu para ela sentir o cheiro no frasco do frasco que ele estava vendendo. Ela recusou, mas chegando próximo da casa dela, ele ligou o ar-condicionado dele e ela notou um cheiro de enxofre, ficou meio zonza e quando estava quase para desmaiar, resolveu se jogar do carro em velocidade, com medo de ser uma tentativa de abuso. Ela se machucou com a queda, o motorista ficou no local, chamou o socorro para a passageira e tentou ajudá-la. Posteriormente, a primeira delegacia da mulher apurou esse caso Reuniu todas as provas e constatou que o motorista não teve intenção nenhuma de dopar a passageira E também, segundo a delegada responsável pela investigação, chamada Geiser Laura Rocha de Souza A polícia encontrou incoerência no depoimento dessa jovem Inclusive, existe uma nota da própria delegada falando o seguinte Constatamos que há uma série de incoerências muito importante que nos levou a concluir que a vítima faltou com a verdade. A gente não descarta que ela possa ter algum gatilho que despertou o sentimento dela, afirmando assim a delegada. Evelyn, após se relatar em suas redes sociais, ganhou muita fama e aumentou em muito seu número de seguidores. O motorista denunciado abriu um processo contra ela por calúnia e difamação. Evelyn agora está tentando recorrer com seus advogados resumindo no meu ponto de vista este foi mais um caso de calúnia contra o motorista para poder ganhar fama por último é um caso de, de uma menina de recife de 21 anos quase agora foi bem recente mesmo ela relata que entrou no carro de motorista da uber quando estava voltando ali do trabalho e logo sentiu um odor muito forte e a visão ficou meio turva diz ela que ela olhou no retrovisor e o motorista estava olhando para cara, sabe? Olhando ali como se estivesse esperando algo. Daí, caiu a ficha dela, que se ela ficasse mais algum segundo ali, ela iria desmaiar. Mas olha, foi só isso. Ela não deu mais nenhuma informação, ficando um monte de ponta solta do acontecido. E existe também um monte de casos aí que agora está aparecendo, que eu não vou relatar nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar enorme, sinceramente. Pelo que eu vejo, devido a essa primeira denúncia feita pela Evelyn, acabou gerando um medo generalizado nas passageiras do sexo feminino, que ouviram o relato dela e agora qualquer cheirinho acha que é o golpe do cheiro. Isso tudo foi uma fake news criada por uma passageira para ganhar Fama nas redes sociais. Impossível um motorista colocar algo dentro do carro e não ser prejudicado pelo próprio produto, já que estão num ambiente fechado fora que entra e sai passageiro de dentro do carro. Muitos usam perfumes fortes e ao sentar no carro, impregnam temporariamente no banco. E devido à rotatividade de alta de passageiros, o cheiro vai sempre mudando. Então, possivelmente, quando as passageiras sentem um cheiro estranho, é de um outro passageiro que deixou ali no banco. Fora também, existem aqueles que peidam e ficam de cheiro de gás dentro do carro. Inclusive, já aconteceu comigo, viu? <risos> Mas é isso. Brincadeiras à parte, provavelmente vai ter aquelas militantes que vão falar Ai, você está tentando quebrar a denúncia dela porque você é homem. Pois bem. Quem julgou o caso da Evelyn, que se jogou do carro após sentir aquele cheiro estranho, foi uma delegada de uma delegacia de mulheres. E toda a informação que eu passei aqui é verídica. Você pode consultar no Google e nos sites de notícias. Concluindo, eu, Lucas, tenho certeza que essas denúncias não passam de mulheres que querem se promover às custas de um trabalhador. Claro, existem casos e casos. Tem sim, motoristas lixos na plataforma. Eu não duvido de casos de abuso, mas essa história de cheiro aonde o um motorista não é prejudicado e o um ambiente fechado é demais. né? Grande parte dos profissionais que trabalham, eles trabalham de forma excepcional e tentam levar o sustento para casa, mesmo com as dificuldades que hoje tem nos aplicativos. Então tome cuidado ao denunciar o motorista pois uma denúncia caluniosa pode ser revertida em um processo de danos morais ao motorista, e o único prejudicado ou prejudicada pode ser você. Esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, e olha só que bacana, mais dois vídeos todos,